Fala aí, galerinha, beleza? Galerinha do Zutova, vocês estão bom ou não? Então, hoje eu quero falar sobre fundo fotográfico. Sai fundo fotográfico para fotografia gastronômica ou de produto? Quero só falar um pouquinho assim, porque eu fiz esse fundo aqui, quero falar como é que eu fiz esse fundo e falar um pouquinho aí sobre esse processo aí, beleza? Vamos unir. Então, galera, vamos falar de fundo fotográfico para comida, para produto, tá? Então, é... principalmente assim, para quem não tem muita noção assim, de fotografia, é... de repente você que é dono aí de... do seu negócio local, você, você mesmo faz as fotos, é... porque, sei lá, às vezes não pode pagar um fotógrafo para fazer, ou porque você gosta mesmo, quer melhorar, quer de repente fazer mais fotografias aí, né? É, o fundo é um fator, assim, muito importante, assim. É, ademais da luz, né? Então, muita gente às vezes pensa, assim, que... Ah, ah nossa, que, tal, que boa foto desse cara, né? Ah, a câmera dele deve ser super boa, assim. E não é isso, né? Então... É, eu fiz esse eu fiz esse teste aqui só para mostrar uma diferença que para mim parece melhor né então eu fiz esse fundo aqui e eu fiz uma foto nesse fundo e uma foto no fundo da mesa que eu tinha aqui com a cor que ela tinha aqui né nessa mesa aqui tem uma mesa aqui né então ela tinha a cor dela e eu peguei como se eu como se eu tivesse um se eu fosse dono de, desse local e, e fizesse essa foto né sem pensar no fundo, assim, então dá uma diferença aí, né, Para mim, pelo menos, né, sempre é uma questão pessoal, né, toda na minha opinião aqui, okay? então, é, quando você for fazer a sua foto aí, olha o fundo, assim, né, onde você vai colocar seu produto, esse fundo ele vai destacar ou ele vai tirar a atenção do seu produto, ele vai vai fazer o produto ficar harmônico ali, né, então o fundo ele é super importante, assim, é é a primeira coisa que você tem que pensar na hora que você pôr o seu produto ali assim né? que fundo vai vai trazer harmonia para essa foto aí então uma dica aí é usar a tal da roda de cor aí né a roda cromática beleza então você pode por exemplo entrar eu entra eu eu mesmo entro no Adobe Color aí né então aí ele tem essa roda de roda cromática e te dá vários é, ele te dá várias combinações possíveis aí, né? De fotos que vão tra gerar harmonia entre si, assim. Cores que vão gerar harmonia entre si, né? Então, é... que nem você vai fotografar, não sei, um produto que é verde, então, de repente, você pode usar as cores complementares aí e colocar, ó, e usar um fundo mais puxado para o rosa, não sei, né? E fazer essa brincadeira aí, né? beleza então pensar no fundo antes da foto é legal assim é uma dica assim né? que eu posso falar assim então nessa viagem eu fiz esse fundo aqui e vou mostrar um pouco o processo aí né é como que eu fiz ele para que você possa fazer o seu aí também né é então essa placa de madeira, por exemplo, MDF, né? Eu fui numa marcenaria da minha cidade aí, o cara tinha um retalho aí, entendeu? Me vendeu barataço isso aqui. Acho que foi, isso foi 20 reais, essa placa. E era de um móvel, né? Então, já veio com esse fundo preto, eu falei, meu, vou preservar esse, usei esse verso para fazer outra e assim vai, né? Futuramente, eu vou comprar outra placa, fazer mais duas cores, por exemplo. Então, o é, que, que eu fiz? Eu olhei referências, né? Então você pega esses fotógrafos aí de gastronomia ou de produto aí que você segue, olha os fundos da foto dele. Vai ver nos fundos que mais você gosta, assim. E aí você tenta pintar isso aí. Então as texturas você pode fazer com massa corrida. Então você pode usar espátula, pode usar buchinha mesmo, assim, batendo assim, né? Você pega a buchinha e... Buchinha velha mesmo, sabe? Essa buchinha de cozinha, de pia. Vai batendo aí. Bate, faz umas texturinhas aí e faz a cor que você quiser aí né eu por exemplo comprei tinta branca fosca né tem que ser fosca né porque se foi muito brilhante não vai ficar legal assim toma então, tinta branca fosca comprei esses pigmentos xadrez né xadrez aqui o velho bom xadrez e aí você tem uma versatilidade boa assim para fazer beleza e fiz esse fundo aí ainda falta um retoque mas eu já queria mostrar, é, e, e fiz essa foto comparativa aí, né? Fiz essa foto comparativa para mostrar que dá diferença, né? De repente você vai gostar mais do outro, da, da foto feita na mesa com essa cor aí que tá aí, né? Mas eu, no meu caso, não gostei, assim, eu prefiro do fundo que eu fiz, que eu pus, que eu pensei, falei, não, eu quero fazer essa foto com esse fundo aqui, que eu acho que vai gerar uma harmonia legal aí, tá? e fiz assim beleza mas não, não necessariamente necessita ser só fundo assim de madeira essa placa tem 60 por 90 né no caso mas por exemplo que eu falei né Você vai na mercenaria aí da sua cidade e olha só olha esse fundo aqui eu não fiz nada então ele já estava meu pronto assim falei, nossa olha que bonito isso aqui então dá para fazer umas fotos legal aqui em cima também e ele, e ele era de um móvel e, e tinha um retalho lá Então eu só cortei ele É um pouco pesado, né? Mas, mas tá bom E você também pode fazer fundos, por exemplo, de madeira, né? Ó, isso aqui eu fiz com pallet, cara Então eu desmontei o pallet, cortei, preguei ele aqui E já era O ideal não é pregar, né? o ideal é colar, né? Mas eu não tinha no momento, assim Aí eu fiz como que foi, assim mesmo Do jeito que deu, né? E aí eu pintei ele, envelheci ele um pouquinho, assim, com um vinagre aí. Vinagre com bombril, assim. Ficou um pouco envelhecido aí, ficou um tom legal. E jogando com isso, tá? Né? Então, esse, essa plaquinha, por exemplo, um pouco menor, né? Fiz assim, pra dar um dar fotografia, umas coisas menores, assim. Então, ele tem um tom aí mais azulado, tal, né? Dá pra mim jogar bastante, assim e também você pode usar tecido né tecido é bem legal também assim se aí você tem onde comprar então esse aqui é um pedaço de esqueci o nome desse tecido aqui é juta eu? acho que é juta e... e eu pintei ele também então eu fui fazendo aí uma combinação aí de cinza com azul com verde assim ele dá uns tons aí Ó. E dá, um, dá um tom legal assim. Ele gera menos textura que a massa corrida, né? Então a massa corrida é legal porque ela gera um pouco mais de textura aí. Mas a tela, o tecido assim, ele é legal porque é levinho, né? Então você pode levar para onde for e dá, dá para salvar aí. Então por agora é o que eu tenho assim, né? Então também você pode usar pedaços de madeira mais rústica, assim, né? umas placas, etc assim. inclusive se você quiser cores mais é, concretas mais cores inteiras, né? você pode usar cartolina e etc né? mas assim ó. em termos de fundo texturizado é isso aí Bom, galera, então é isso aí, eu queria só dar essa, essa dica aí mostrando né, o que eu estava fazendo né? esses dias aí, tava estava fazendo esse fundo aí e, e, e exaltar a, a importância da, desse fundo, né? do fundo fotográfico. Assim. Então, muitas vezes a gente vê uma foto super bonita e a gente pensa que é só a câmera. Assim. Ah, é a câmera do cara que é boa, sei lá. E não é, né? Então, às vezes combinar um fundo com o seu produto vai dar toda a diferença. Assim. Então, a pessoa vai olhar e aquela, aquela imagem vai estar tá bela, vai estar tá bonita. Assim. E vai destacar o seu prato de comida, o seu produto, etc beleza então eu acho que é isso aí que eu tinha para falar <risos> tchau então galera desde depois que você terminou de pintar tudo como se fosse um quadro cara compra um spray aí de verniz fosco sabe só para proteger assim né senão vai cair gordura vai cair água aqui vai ficar uma bosta tá? eu não fiz ainda porque eu sou, sou burro mas tem que fazer né? Se não, não já viu, ficou uma bosta. Aí você perde, você perde um trabalho. Porque dá trabalho pintar isso aí. Parece que não, mas dá. Só pra fazer isso aí, ó. É que nem pintar um quadro mesmo, cara. Eu fui fazer isso aí com uma ideia. Nossa, várias demãos Aí você faz com uma ideia. Aí você, não, aí você muda. Aí você vai fluindo com o que aparece ali. E ainda acho que não terminei. Ainda acho que faltam algumas coisas ali. Entendeu? Então, tudo esse trabalho trabalha, depois você põe o produto em cima e depois vai cagando, né? Então, compra esse sprayzinho aí, eu vou ver se eu faço isso também. E passa aí no negócio. <risos> protege o negócio, protege o rolê beleza? Isso aí. Beleza, galera? Então, é isso aí que eu tinha pra falar. É, se puder, aí, deixa seu like aí. Se inscreve no canal aí pra dar, uma, pra dar aquele apoio, né? De repente, aí, compartilha esse vídeo aí, cara, com você conhece, né conhece alguém que tem um restaurante, e ele mesmo faz as fotos dele porque ele não pode pagar um fotógrafo de repente, sei lá então se dá essa dica pro cara compartilha esse vídeo aí com ele e ele já vai ter essa sacada nossa, eu não tava vendo isso, porque não vê mesmo cara. sabe, às vezes você fala com as pessoas que não estão no meio fotográfico mas os caras nem vê isso aí eles então pegam o produto lá põe em cima da mesa mesmo, a mesa que tem e já era, mas de repente o cara quer, meu ele quer desenvolver isso aí e não sabe como, né? Então, pode ser uma boa dica aí, então compartilha aí E a gente se vê na próxima, beleza? Obrigado aí por assistir e, e a gente se vê na próxima, beleza? Até a próxima Não sei como terminar, né? Como que eu termino essa porra? Hasta a próxima está lá vista, baby Em espanhol é uma fácil, né? Mano, é isso aí, galera Falou! É isso aí galera, tchau!